Olá pessoal, bem-vindos ao módulo 3. Esse módulo a gente vai estudar as ferramentas que vão auxiliar na análise e no, na escolha da estratégia. Então nós aprendemos até agora a é, definir a missão, os objetivos, realizar análise e para tudo isso... E para escolher a estratégia e para realizar essa análise, nós temos ferramentas. Essas ferramentas que, que vão nos auxiliar nessa condição, vão nos ajudar. Então, vamos para os slides. As ferramentas, então, elas são metodologias, né? Que já nos dá uma certa praticidade na hora de realizar uma determinada análise ou realizar o desenvolvimento, a escolha de uma estratégia. Né? Então, as ferramentas, elas podem ser para diagnóstico ou prognóstico. Todas as ferramentas vai ter um pouco de diagnóstico e um pouco de prognóstico, que a, o diagnóstico seria a própria análise em si, né, do ambiente, do produto, e o, do mercado, e o prognóstico estabelecer e desenvolver as estratégias. Então, eu escolho as estratégias e desenvolvo. Todas elas vão ter um pouco de diagnóstico e prognóstico, algumas mais diagnóstico e outras mais prognóstico. Né? Algumas vão me auxiliar mais no, na análise, então, e outras mais no desenvolvimento dessa estratégia, né? na escolha e no desenvolvimento dela. As ferramentas assim, mais populares, ou as principais ferramentas, digamos assim, são as que estão no slide, né? Cinco forças competitivas de Porter, que vocês aprenderam lá no módulo 1, um, quando estudaram análise de ambiente, já teve o contato com essa ferramenta das cinco forças. Análise SWOT, que também é uma análise, é uma ferramenta, a gente pode chamar também de matriz SWOT, é uma ferramenta de análise, né? Muito conhecida e muito utilizada. Análise de cenário, que é fazer uma percepção do cenário ao redor. É a matriz Jansoff, a matriz BCG, a matriz GE, 15, a matriz, as metas SMART, também muito utilizadas, e o Balance Scorecard. O Balance Scorecard a gente vai aprender no próximo módulo. Né? Ele ficou destacado para o próximo módulo, porque ele, ele realiza, ele ajuda, auxilia no plano de ação e no controle. Então, vamos falar, vou fazer uma introdução da, de algumas das principais, vocês vão ter um aprofundamento no decorrer do módulo da, dessas ferramentas. Então, as cinco forças competitivas de Porter, né? Então, para que serve as cinco forças competitivas de Porter? Então, Porter ele determinou que existe cinco forças que influenciam na atuação da empresa. Né? Ela vai influenciar na atuação, na capacidade da empresa, né? em como a empresa vai vai estar diante do mercado, qual, né? qual a sua potencialidade. Então, vai, essas cinco forças determinadas por Porter, elas influenciam nisso, né? na própria empresa, no seu desenvolvimento em si. Então, essas cinco forças, ela podem afetar a performance e a lucratividade da empresa. Quais são elas? Então, nós temos os novos entrantes. Novos entrantes é, são empresas novas que estão entrando no mercado mesmo. Então, assim, tem mercados que eu posso ter novos entrantes a qualquer momento, porque não existe barreiras para esse mercado. E tem mercados já que é mais difícil ter novos entrantes, porque existem mais barreiras. Como assim, barreiras? É dificuldade mesmo de entrar no mercado. Por exemplo, uma empresa, empresa que trabalha com energia eólica, né? Essas empresas, é fácil entrar no mercado de energia eólica? Não, né? Geralmente, requer grande investimento, tecnologia, existe uma certa regulamentação. Então, assim, existem mais barreiras que dificultam a entrada desses novos, novos entrantes. Né, dificulta a entrada de novas empresas neste mercado. Então, eu tenho que sempre analisar quais são os possíveis novos entrantes, porque eles vão é, se tornarem concorrentes. Então, se eu estou no mercado que facilita, que é fácil né, ter novos entrantes, por exemplo, se eu tenho, é, se eu vendo doces, né, é fácil ter outros vendedores de doces, um exemplo bem simples, só para contextualizar. Então, fornecedores... Também é um outro pilar, fornecedores é o poder de barganha dos fornecedores, né? O quanto os fornecedores podem barganhar ou o quanto eu consigo barganhar com eles, né? Então, assim, se eu tenho vários fornecedores, eu não, eu não preciso ficar presa a um determinado valor, de repente, que um fornecedor queira praticar, ou até mesmo atraso daquele fornecedor na entrega da matéria-prima, por exemplo né? Então, assim, se eu tenho mais fornecedores, eu consigo escolher melhor. Se eu não tenho, se é um fornecedor exclusivo, aí tem um, ele tem um poder de barganha maior e eu tenho que tomar, eu tenho que ter algumas estratégias para poder me fortalecer, para poder me proteger, né? Em relação, de repente, a um possível atraso, né? Então, eu tenho que ter estratégias, de repente, de estoque. Então, é um ponto a ser analisado. O outro ponto são produtos substitutos. Então, eu sempre tenho que estar atento a possíveis produtos que irão substituir o meu produto ou o meu serviço. Né? Então, assim ao longo da história das empresas, a gente tem é, vários, né, várias histórias de um... A evolução da tecnologia faz com que tenha, por exemplo, a substituição de produtos. Né? Então, a gente tem assim com a tecnologia é, correndo a gente tem a substituição, por exemplo, né, da época do VHS, que foi substituído pelo, pelo DVD, né, então, e tem empresas que acabam, né, falindo por não ter, não conseguir enxergar ou não conseguir acompanhar essa evolução da tecnologia, por exemplo, então, outros produtos aparecem e substituem. então, é outro ponto, que Porter fala que tem que estar sempre atento, né, de produtos possíveis produtos substitutos, poder de barganha dos clientes também, né? Existe poder de barganha dos clientes se eu se tem várias vários empresas que fornecem o mesmo produto, o cliente vai ter um poder de barganha maior. Ele vai poder exigir um preço menor. Ele vai poder exigir uma qualidade se ele não tem. Se eu sou o único que forneço, ele já não tem tanta, tanto poder de barganha. Ou se eu sou o líder em custo, por exemplo, ele não vai ter tanto poder de barganha, porque eu já faço um, um custo menor que os meus concorrentes, né? Se eu sou tenho uma diferenciação, então, e o cliente está disposto a pagar, é, ele também não tem tanto poder de barganha, porque eu já consolidei minha marca ali. Né? Então, tem que sempre ficar atento também ao poder de barganha dos clientes e aos concorrentes de modo geral também. Então, por, Porter, né? de uma maneira introdutória, ele coloca esses cinco pilares para que as empresas sempre fiquem atentas. Então, se tiver com alguma deficiência em determinado pilar, né? escolher estratégias específicas para cada, cada âmbito, né? Pra, se tiver algum problema com novos entrantes. Então, sempre ficar atento para escolher estratégias específicas. Então, a, essa ferramenta, ela é bem utilizada para essa análise mesmo do, do ambiente em si. Outra, outra ferramenta muito famosa é a análise SWOT, ou matriz SWOT. É, SWOT vem do inglês, né? das siglas em inglês. Mas no português é forças oportunidades, fraquezas e ameaças, né? A gente fala muito disso quando faz a análise do ambiente e a matriz SWOT, ela é a principal, ela é mais utilizada, né? Então, ela pode ser também chamada chamar de FOFA, por conta da, das siglas em português, né? Forças, oportunidades, fraquezas e ameaças. Ela faz um diagnóstico da empresa e do mercado, então, ela faz um diagnóstico do ambiente interno e do ambiente externo faz um, um diagnóstico das minhas forças e fraquezas, né, ambiente interno, eu faço um, todo o diagnóstico da empresa e de oportunidades e ameaças, ambientes, ambiente externo da empresa. Então, ela é, ela é uma matriz simples, né, mas que faz com que o gestor pare, analise, pense, né, tudo todas as o que circunda, tudo o tudo que circunda este, esta empresa e ela, a ela mesma, né? Aponta os pontos que a empresa precisa melhorar, então, a partir do momento em que eu elenco as minhas fraquezas, né? Eu tenho aqueles pontos em que eu preciso melhorar, ou então eu vou assumir aquela fraqueza mesmo e ver que não é o momento de desenvolver e de aperfeiçoar para se tornar uma fortaleza, mas ela identifica todos esses pontos auxiliar no planejamento estratégico para aproveitar oportunidades e diminuir os riscos então os riscos são as ameaças e eu vou elencar todas elas e também eu vou elencar todas as oportunidades então eu vou ficar atento sempre a possíveis ameaças ou possíveis oportunidades né e a partir disso eu vou escolher estratégias adequadas, se eu tenho mais forças e ameaças, ou forças e, e oportunidades, ou fraquezas e ameaças, né? Então, o que a gente estudou de tipos de estratégia, essa ferramenta, ela, ela é muito utilizada. Então, se eu vou ter uma estratégia, como a gente estudou no módulo anterior, de manutenção ou de sobrevivência, como que eu consigo elencar tudo isso? Como que eu consigo saber que eu tenho mais forças ou mais ameaças ou mais fraquezas, é elencando tudo na matriz SWOT. A matriz de Ansoff, ela analisa no contexto produto versus o mercado. Então, falando de modo bem geral, ela vai vai nos dar a oportunidade de traçar caminhos de crescimento e de desenvolvimento, né? Então, é uma matriz que ela analisa o produto em relação ao mercado. Então, se eu quero é, lançar um produto que ele já é existente, não é um produto novo, ele já existe no mercado. E para um mercado já existente, a SOF me dá uma, um tipo de estratégia, que é estratégia, eu vou utilizar estratégias de penetração de mercado. Né? Ou seja, eu vou introduzir no mercado que já tem o produto que eu quero lançar com um mercado já existe, então eu não vou desenvolver nada, eu só vou introduzir no mercado e de repente eu vou ter até novos concorrentes, de repente, de repente é um mercado que facilita novos entrantes, como foi lá na outra, na outra ferramenta. Né? E aí ele atribui, ele também faz esse cruzamento de produtos novos em mercados existentes, né, que aí seria uma estratégia de desenvolvimento de produto, né, porque eu vou desenvolver um produto novo, inédito, para o mercado que já existe, né, de repente, por exemplo, o mercado de educação, ele já, já existe, já tem um cliente ali, mas eu vou desenvolver um curso novo para aquele mercado, né, então vai ser um desenvolvimento do produto em si, essa vai ser a estratégia em que eu vou focar. E ele também analisa estratégias de produtos existentes para mercados novos. Então, eu vou pegar um produto que já existe e vou criar um novo tipo de mercado, um novo nicho, né? Então, aí vai ser um desenvolvimento de mercado. Provavelmente, eu vou ser líder naquele mercado se eu conseguir desenvolver né, um tipo de cliente, alguma coisa que possibilite esse tipo de estratégia. E tem a estratégia de diversificação, que é para produtos novos e mercados novos. Então, é tudo inédito, vai ser uma diversificação. Geralmente, a gente estava analisando que é quando a empresa está bem, né? Ela está lá na, numa outra ferramenta, ela também utiliza a estratégia de diversificação. Então, quando eu tenho mais fortalezas e oportunidades, eu vejo uma oportunidade e realizo uma diversificação. Né? E a SOF também, ele faz essa, esse cruzamento, ele não analisa a questão de oportunidades ou fraquezas, mas é bom, uma ferramenta complementa a outra, né? não tem problema, uma não exclui a outra, mas aqui ele foca em produtos e mercados. Nós também vamos estudar, nesse módulo, a matriz BCG. Né? Então, eu vou falar de um contexto mais amplo, de modo mais introdutório, um pouco sobre ela. Né? Ela analisa o desempenho potencial, de cada produto e serviço no mercado. Então, assim, ela vai analisar cada produto que eu tenho na empresa, produto ou serviço que eu tenho na minha empresa, e aí eu vou estabelecer estratégias para determinadas linhas de produto ou serviço, certo? Então, eu vou estabelecer estratégia, porque digamos que a empresa ela tem várias linhas de produto. Né? Então, eu tenho que analisar cada uma. Será que aquele produto está me dando retorno? Ou aquele produto X eu preciso de mais investimento naquele produto? Ou então não, ou então eu tenho que realizar um desinvestimento. Ele já deu o que tinha que, que dar, então, entendeu? Então, eu preciso é, realizar um desinvestimento de repente. Então, ele permite que a gente foque a estratégia em determinado produto. Certo? Então, ele vai classificar a participação do produto no mercado, né? Então, a participação desse produto no mercado, se é uma participação forte ou se ele já está numa participação fraca. E ele vai também determinar a taxa de crescimento do mercado. Então, esse produto, ele ainda tem po é, potencial para crescer no mercado, né? Então, se ele tem, de repente eu preciso investir mais nesse produto, Certo? ele não tem, então não requer tanto investimento, certo? Então ele classifica o produto entre estrela, que é aquele produto que tem alta taxa de crescimento no mercado e tem uma participação forte no mercado, mas a gente precisa investir ne nesse produto, para me dar mais rentabilidade. Um produto duvidoso, onde ele tem uma fraca participação no mercado, mas ele tem uma alta taxa de crescimento, ele tem uma, um, um poder de Crescimento, então talvez eu deva investir nesse produto para poder desenvolver a participação dele no mercado, certo? Já que ele tem uma potencialidade. E tem a vaca leiteira, que é chamada, que é o que tem forte participação no mercado, mas baixa taxa de crescimento, ou seja, ele já está num ponto em que ele está me rendendo bastante, ele está bem, ele está bem posicionado no mercado, mas ele não vai crescer a partir dali. Certo? Ele está só, de repente, precisa só colher os frutos daquele produto. E o abacaxi, ou também chamado de pet, que é quando ele tem uma fraca participação no mercado e, uma, e não tem potencial para crescer. Ou seja, às vezes, ele já formou todo o ciclo daquele produto. Né? Então, assim ele já foi um produto duvidoso, já foi uma estrela ou, assim, uma, ou uma vaca leiteira, e agora ele é um produto... É, com fraca participação mas muitas vezes é um produto que foi um produto inicial daquela empresa e aí ele também pode ser chamado de, de pet ou de abacaxi porque às vezes o empreendedor não quer se desfazer daquele produto já que ele chegou até ali por conta daquele produto mas aí tem que realizar estratégias né? tem que verificar se vale a pena manter o produto ou não então geralmente a estratégia Desse tipo de produto é de desinvestimento. E essa, no contexto geral, é a matriz BCG, que analisa o produto em si também. Ela analisa para a gente poder determinar, deter, é, realizar determinadas estratégias. E nós temos a metas smart também. Então, nesse contexto introdutório, eu vou falar também um pouquinho dessa meta smart. É, é uma ferramenta bem, bem simples. Né, de, de utilizar, ela é, tem um contexto bem simples mesmo. Ela, ela elas não, ela não, ela não aux, nos auxilia, ela nos auxilia a, a escolher, a determinar as metas de forma mais racional, de forma mais enxuta. Né? Então, ela a partir do, das siglas SMART, ela vai determinar, minha meta tem que ser específica né porque o smart é, o específico em inglês é com s né então específica o m é de mensurável o a é de atingível o r é de relevante e o t é de temporal então quando eu vou determinar alguma meta né quando eu vou estabelecer metas eu tenho que verificar se as minhas metas estão enquadradas Nesses contextos. Se é uma meta específica, não pode ser uma meta genérica. Por exemplo, se eu tenho uma meta de aumentar a minha leitura né, no ano. Então, eu vou falar, ah, quero aumentar a minha leitura desse ano de 2023. Ah, mas aumentar quanto? Né? O que, é que eu quero fazer? Eu quero... Ah, não, vou ler um livro por mês. Tá, agora sim, minha meta ficou específica. Certo? Então, a, me a meta, ela tem que ser específica, tem que ter uma, uma certa, tem que ser realmente é, moldada nesse quesito, para poder, para poder o quê? Ser mensurável. Então, ela tem que ser mensurável. Eu tenho que conseguir medir, né? Eu tenho que conseguir para saber se eu estou alcançando, se eu estou desviando da meta, né? Então, a que ponto é, eu, eu estou atingindo, eu preciso de novas estratégias para poder atingir determinada meta. Ela tem que ser atingível, aquela, aquela coisa... Eu não posso é, sonhar além, porque se não for atingível, vai ser desmotivador, né? Então, eu, eu posso falar que eu vou ler é, 300 livros no ano? Não, né? Eu vou ler o que Praticamente um por dia? Não, não tem condições. Então, eu tenho que... Aí eu vou acabar largando, né? Minha, minha equipe, por exemplo, numa empresa acabar se desmotivando, porque é uma meta inalcançável. Então, assim, eu tenho que sempre verificar se a meta é atingível. Tem que ser relevante, relevante para os objetivos da empresa, relevante para a visão da empresa. Então, a gente sempre vai falar sobre essa, esse contexto, né, de estar tudo interligado. Eu nunca posso me desviar do, do, do que está sendo planejado, ou então eu vou estar tendo esforço à toa, então, tem que ser relevante porque tem que ser condizente com aquilo que foi estabelecido como objetivo, com aquilo que eu quero alcançar, com a visão da empresa, que é a meta maior, e com a missão da empresa, que é, que é o, o realmente o contexto, a razão de ser da empresa. E ela tem que ser temporal, ou seja, tem que ter um prazo. As metas, as metas precisam de prazo para serem né, alcançadas. Né? Então, a essa ferramenta, ela nos vai sempre auxiliar e sempre nos nos vai fazer com que a gente lembre desses pontos requisitos, simples, mas que não podem ser esquecidos. Então, nesse módulo, né, as ferramentas para formulação das estratégias competitivas, a gente vai estudar no Unidade 1 ferramentas para diagnóstico e análise da estratégia, então a gente vai aprofundar, um pouco mais né, no diagnóstico, ferramentas que nos possibilitam diagnóstico e análise. E na unidade 2, a gente vai aprofundar em ferramentas para o desenvolvimento de planos e estratégias. Então, aquelas ferramentas um pouco mais para prognóstico, né? Então, mais diagnóstico e outras mais prognóstico. Espero que tenham um bom proveito nesse módulo 3, né? Eu fico por aqui. Até lá.